Muito bom dia a todos e a todas Todos bem graças a Deus Estamos aí para mais um vídeo do nosso Querido canal <risos> Gostou da performance? <risos> então Hoje estamos aqui para mostrar Temos esse carro de volta aqui Vamos fazer mais umas melhorias nele Para quem está chegando agora no canal Esse carro é do meu amigo Wesley O apelido dele é Bonito mas não que ele seja bonito, entendeu? Tem uma jogadinha nisso daí. <risos> Ai ah, meu Deus do céu. Então, o então, que, que acontece? Vamos mexer no cash tanque desse carro. É, Para quem não conhece esse carro, já tem vídeo dele no canal passando no dinamômetro. Esse carro tem 295 cavalos Com miolo original Um cabeçote fluxo cruzado é, FT450 Muito bem montado Pelo meu amigo Ale Da oficina Ale Veiga Aqui da minha cidade Fechou? É E a gente vai fazer algumas melhorias no Cash Tank Mas Bidu, já tem vídeo de Cash Tank Talvez alguma coisa que eu esqueci de passar naquele Eu passo nesse Entendeu? Essa é a pegada. Fechou? O é, que, que acontece aqui? Ele comprou umas conexões. Vamos fazer tudo com conexãozinha, Metal Horse. Ó. O menino é enjoado, viu? Tem bom gosto. Vamos fazer, vou fabricar um divisor. Vai ser tudo feito sob medida. Esse carro usa uma bomba de Mercedes 12 bar. Vou colocar um filtro da SPA nele que é um filtro lavável que é uso em todos os carros meu que todos têm Hortelã tem o Tião Preto tem o Gol da Juliana tem é muito bom bom de verdade é, então vamos lá já esgotei o tanque aqui ó e aí eu vou tentar mostrar o passo a passo o mais detalhado possível fechou então aqui pessoal vou tentar mostrar para vocês de baixo aqui tá ó essa mangueira aqui que eu esgotei tava exatamente aqui ó. aqui com esse tampão aqui ela era tampada tava ali só de enfeite certo é errado não é errado ela sai três aqui só que só funcionava uma ó não é errado mas também não é certo então vamos tentar vamos tentar não vamos resolver esse Beozinho Pera aí, deixa eu botar ela ali de volta Para não vazar álcool Aí Ó, aí aqui ó Deixa eu explicar para vocês como é que tá ligado Só uma que sai daqui funciona, ó Vem aqui Entra no filtro Esse filtro é Filtrinho Volkswagen Funciona Mas eu indico o lavável É caro Não é muito barato Mas vale a pena Porque usa pro resto da sua vida uma bombinha de Mercedes Aí vai para frente Pá Entra lá naquele divisor Aí aqui vem para linha Essa linha do meu amigo Zan Race Que ele fabrica essa linha de inox aí, ó Certo? Aí aqui a outra é um retorno Ó, vai vir aqui, ó Volta aqui o retorno E retorna aqui Não é... Dizem que não é certo fazer assim O retorno aqui mas inclusive o meu hortelã verde, se vocês verem no, no outro vídeo ele, ele usa retorno aqui também Eu nunca tive problema, dizem que não é certo Mas eu vou tirar também Vai ser como agora, vai vir três bangueiras aqui Vai entrar no divisor, vou fazer um divisor aqui sob medida Do divisor vai sair o filtro que vai para a bomba e vai para frente E vai para frente E o retorno vai retornar lá em cima do tanque é basicamente isso Fechou? Então eu vou desmontar tudo isso daqui Na hora que eu desmontar tudo Eu começo a mostrar para vocês o que, que a gente vai fazer É, nossa foi. Então ó, chegamos aqui na Braz Flex Casa de mangueira aqui Onde a gente compra mangueira, super indico o Pessoal aí que assistiu outro vídeo Graças a Deus veio aí Comprou umas pecinhas e tal Quero mandar um abraço aí para os caras do Sábado de motores Que vieram aqui também Certo? Ó, mandei prensar aqui a mangueirinha do retorno Essa aqui vai ser usada no retorno Essa aqui vai ser usada na linha, mandei prensar também Eu já tinha essa peça, essa daqui eu comprei nova Eles prensam tudo aqui, Prensa né? tudo, ó Essa aqui é pra fazer a linha do cash tank pra engatar lá nas, nas conexões Isso aqui é que vai no cash tank Como é que é o nome desse troço aqui mesmo, Adaptador? Adaptador. 3 oitavo NPT. Aqui é o quê? 7 oitavos. 7 oitavos GIC. Pra mangueira de 10 AN. E esse daqui é com rosca de 1 quarto. E isso ali que ele falou agora, 7 oitavo GIC. Para mangueira de 8 AN, como que é o, ah, essa medida aqui mesmo? Para 3 quartos. 3 quartos. Para quem for usar mangueira de 8 AN, tá? Compra esses nipples aqui, porque é mais barato do que comprar aqueles que vende de alumínio, tá? Só dá um sprayzinho aqui que vai ficar a mesma coisa. Sai bem mais barato isso daqui, fechou? E a qualidade? A qualidade isso aqui é pro resto da vida, né? E não risca tudo também. Tá. Eu vou mostrar lá depois como é que eu faço. Vão acompanhando aí, cash tank. Fechou? Agora partiu casa montar o carro. Então aqui, pessoal, dando... Continuou a idade do nosso vídeo Nós vamos fabricar agora um divisor de combustível Certo? Vou usar esse tubo aqui ó, de inox Olha que novinho que ele tá, né? Vou usar ele 20 centímetros Para fazer um divisor Vocês vão entender onde que eu quero chegar Que é feito tudo sob medida para cada carro Cada carro é um projeto Como esse aqui vai sair uma bomba Esse aqui vai ser feito de 3 para 1 Tem carro que sai duas bombas Sai de 3 para 2, 3, 3 para 3 Assim vai quando é três bombas, não é necessário ter o divisor de combustível, porque ele serve para dividir, tipo transformar três em um, três em dois. Se for três bombas, sai do, do cash tanque, os três já entram direto no filtro, entendeu? Então não tem necessidade de ter isso. Como esse é uma bomba, vamos fabricar um 20 cm. É importante ser de inox, porque ele não enferruja, certo? Se for de aço, ferro, essas coisas. Com o tempo, ou se você deixar sem combustível, um exemplo, o carro vai ficar parado, o carro quebrou, ficou sem combustível, ele enferruja tudo dentro, aí você vai ter um belo de um problema, fechou? Vou cortar aqui, 20 centímetros, e mostro para vocês o resultado. Ó! Tá gravando? Tá. Cortei, certo? 20 centímetros. Vou fazer um tampão para cá. Tampão pra cá, ó Limpar aqui dentro, limpar aqui fora Esse não vai ser polido? Eu acho ainda, não sei Com o decorrer da situação eu vou ver Mas eu acho que ele vai ser pintadinho de preto Por quê? Porque tudo nos carros é pretinho Tá? Então Talvez eu pinte ele de preto também No decorrer do trampo a gente vê O que, que a gente vai fazer, fechou? Só apoiar em cima De uma chapa de inox, marcar Cortar, soldar Simples, fácil Vambora. Ó, marquei. Vou cortar as tampinhas. Soldar lá. E pau. Bora pra cima. Olha só, pra quem tem dúvida aí, ó. De como cortar o um negócio redondo, ó. Para a câmera. Aí. Tá vendo, ó. Só você cortando octagonal, ó. Ó, é nesse tipo de situação... Que a gente fala que tem que ter uma câmera top. Tá vendo? Ó? Porque você não consegue focalizar legal. Mas vamos lá. Tentar. Tá vendo? Agora só. Ah. E é bem importante. Você tá com um disco bem pequenininho. Sabe aqueles velhos. Usadinho. Ó. Tá vendo? Você vai cortando aqui, ó. Corta aqui. Corta aqui. Tá, tá, tá. Chega nisso. Quando chegar aqui... O canetão permanente, ele não sai, ó Tá vendo? Ó Fica aqui bonitinho Quando chegar aqui, você coloca uma um, Uma flap de desbaste E vai desbastando até ficar redondinho É isso Agora eu vou fazer e vocês vão entender Olha só, pessoal, já Aonde chegamos Aqui, pô, pera aí Deixa eu tirar a luva aqui rapidão Ó Temos a nossa rodinha nossa rodinha ficou meio estranha, né? <risos> não leva pela maldade. Seria tão bom se tivesse uma maquininha de... De corte a laser, né? Mas como a gente não tem, a gente se vira. Pode ter alguém que vai falar o quê? Bidu! É... Corta com serra-copo. Isso aqui é inox. A serra-copo é muito caro. Prefiro pagar 3 reais num disquinho de corte. Que dá pra mim cortar umas 10 dessa. E para cortar inox a serra copo é muito complicado. Ó, agora vai a tampinha aqui. Ó, importante aqui pessoal uma dica, tá vendo ó? Tá vendo aqui aqui um ladinho? Ó, é para essa hora que a gente quer uma câmera boa, tá vendo ó? Ele não consegue focalizar, ó. Tá vendo que um lado tá desbastadinho? Ó, o outro tá reto e um lado tá desbastadinho, ó. Pô mano, que pena que não vai focalizar legal. Mas é para esse tipo de coisa que a gente quer. Uma câmera melhor. Mas com fé em Deus a gente vai conseguir. Aqui também tá desbastadinho. tá vendo? O que, que acontece? Se você for fazer acabamento sem solda. É importante ter esses desbastados. Porque daí você vai encher de solda aqui. ó. Depois você vai desbastar. Vai ficar com bastante material. Se for acabamento com a solda aparente. Que eu gosto muito. Não precisa fazer isso. Porque daí você não vai precisar desbastar. Entendeu? Agora eu vou prender ali. Soldar aqui, esse vai ser sem solda, tá? Só lembrando. Vou soldar aqui, e aí vou soldar o outro, e aí você... vamos dar continuidade. Olha só, ponte os quatro ladinhos aqui, certo? É sempre importante pontear antes, para você travar a peça no lugar. Porque se você vem já soldando de um lado aqui, o outro lado vai levantar. Entendeu? Ó... Usa aquela máquina lá, ó, que a CS Ferramenta nos presenteou. Super indico. No site deles é baratinho. Não é caro, pessoal. Não tô falando milonga. Ó a máscara também que eles me deram. Ó. Super baratinho, super em conta. Muito bonita. Muito boa. Tá? A prova de que a gente lê todos os comentários... É que muita gente pergunta qual eletrodo uso... Qual a amperagem e tudo mais Então a gente vai fazer o que? A gente vai gravar um vídeo específico de solda Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei Não sei uma fração ainda, mas vou tentar dar um caminho para vocês Fechou? Agora eu vou fechar aqui de solda Olha aí, ó, fechamos de solda Fechamos não, fechei Ó Ô, Camerinha, ajuda nós Para eles a uma imagem da hora Agora eu vou dar acabamento vocês vão entender. Fechou? Aí, ó. Acabamento nas soldas. Vai se solda lisa. Tá certo? Agora eu vou lá no carro fazer o suporte para prender ele. Bora, partiu. Olá, hein, pessoal. Chegamos a esse ponto, ó. Deixa eu pegar meu chapéu aqui, que eu fico mais bonito de chapéu. Chegamos a esse ponto. Estamos nesse ponto aqui do divisor, ó. Já fui lá no carro. Já tirei medida, tudo, ó. Fiz os dois suportinhos para prender ele. Vocês vão entender depois. Soldei aqui o suportinho. Agora, os SNIP. Esse SNIP, se você for comprar nas lojas... As conexões já é bem cara. Bem cara. Muito cara. Se você for comprar nas lojas de... de... De performance, você vai pagar caro nesse snipe aqui, ó. Você vai pagar em torno de uns 30, 40, 50 reais. Depende da medida. Esse aqui é um usadinho aqui que o, o menino lá da Brasflex me deu. E esse aqui eu comprei, ó. União, união, dos dois lados. O que, que eu vou fazer? Corto no meio, faço dois. E aí, a ideia é soldar ele aqui, ó. Corto ele aqui no meio, soldo ele aqui. Esse aqui eu paguei 15 reais. Quer dizer que saiu para os 7,50 cada um. Olha a diferença. Entendeu? Essa é a dica. Vamos lá, vamos soldar. Olha, pessoal, depois de cortado, temos os três NIP, hein? Deixa eu pegar um só aqui. Que eu tô com a luva porque tá quente que eu acabei de cortar. Ó. Aí, ó Temos os três nips. Agora é só Soldar no lugar lá, fechou? Vou soldar e já mostro pra vocês Ó, soldei dois já Só vou soldar o terceiro rapidinho Já dei um acabamentinho, mais ou menos, ó Soldar o terceiro e pau, é isso Olha só então, pessoal Ponto que estamos agora, ó Estamos nesse ponto uma dica super importante que eu dou pra vocês é o que? Esse furo aqui, ó, da onde vai sair o filtro. Vocês vão entender quando eu for lá pro carro, tá? Por enquanto eu tô aqui atrás na, na, na fabricação da peça. Ó. Aqui não tem nenhum furado. Tá tudo... É que... Olha ah, ah, ah lá. Tá vendo, ó. A câmera não vai dar pra focalizar bem, focalizado, mas... Tá dando pra entender. Por enquanto a gente vai se virando com essa daqui mesmo, certo? Ó. Por quê? Porque vai ser muito difícil de você acertar o centro do furo. Sempre vai ficar com uma rebarba. Isso é de dica, detalhe, sabe? Bestinha. Agora, nesse ponto aqui, eu vou fazer o furo. Nesse ponto que eu cheguei, ó. Aqui era a hora da decisão: se a gente ia polir ou se a gente ia. Se a gente ia pintar. Eu, como não decidi ainda, não sei o que eu vou fazer. Então, partiu. Vou furar aqui agora. Fechou? Ó Furamos Cadê? Aí ó, não vai Bom Infelizmente não vai, mas tá furado, tá? Agora vamos lá pro carro Ver o que, que a gente faz lá Aí pessoal, mostrando aqui no carro pra vocês ó, Olha como é que tá, certo? No pé que estamos Só pra vocês entenderem Ó Ali vai o filtro de combustível e aqui vai a, o divisor que a gente está fabricando, tá vendo? Ó, vai sair. Só para vocês entenderem: três do cash tank. vai vir um para cada um. Dois, três. Aí aqui, ó: vai sair um filtro de combustível, bomba e linha. A bomba vai ficar por aqui e linha. Agora eu só vou finalizar. Vou decidir aqui se isso vai ser polido ou se vai ser preto. Vocês vão ver aí no final do vídeo. Não sei ainda. E... E aí mostro pra vocês. Porque... Não é difícil. Essas mangueiras aqui, é pra você comprar a nova. Da... Linhagem, das conexões. Sai bem cara. Super cara. Essa aqui acho que eu paguei R$18,00 o metro. Mangueira de meia, lonada. Olha a bitola dela, ó. Que dura o resto da vida. E aí? Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Finalizado no carro, montadinho, prontinho. Ficou muito legal. Muito. Tô muito feliz. Acredito que o menino vai ficar feliz também, ó. Olha só. Todas as conexões aqui, ó. Da Metal Horse. Tudo no seu devido lugar, ó Nas mesmas proporções, nas mesmas medidas Fica tranquilo que aqui não tá estrangulado Já olhei Olha o divisor que a gente fez, ó Resolvi pintar de preto, tá? Achei que ia ficar mais combinando com o carro Filtro de combustível da SPA Turbo Aí ali vem a bomba Ó, bomba de combustível. Aí a linha, ó, vai vir aqui e entra lá naquele divisor, ó. Coloquei um divisor. Por que que tem que ter esse divisor? E... Se só tem uma bomba? Aí, aí que eu te respondo. Eu também não sabia. Descobri porque eu fui lá desmontar pra ver. Esse carro usa duas bombas. Aí eu liguei pro menino que... Que montou o carro Ele falou, Bidu, sabe por que a gente colocou duas bombas? Porque só no cash tanque, Quando diminuía do meio tanque Para baixo O carro começava a dar falta Aí eu coloquei uma bomba interna Dentro do carro Do tanque, tem uma bomba interna aqui Dentro do tanque Que resolveu o problema Então fica essa dica aí Adrianinho que me passou essa dica Aí aqui ó, vem aqui A linha, pa Entra aqui, essa, essa coisa aqui de. É tudo de inox, feito lá pela Zanreis A linha de combustível. Aqui retorna. E aí o retorno vem aqui, ó. Passa aqui, sobe aqui e retorna lá em cima do tanque, tá? Então o retorno não tá mais no cash tanque. Fechou? Olha a diferença, né? Ó, tudo no seu devido lugar. Ó, as conexõezinhas Tentar pegar cada detalhe. O divisorzinho que a gente fez. Todo de inox. Aqui o filtro. Quando eu precisar limpar o filtro, desmonta aqui. Desrosquei aqui. Arranca o filtro. Lava. Lindo. Fechou? Ó. Ah! E aquele divisor ali, ó. Ele tem um filtro dentro dele, tá? Que é pra bomba de cima. Ele tem um filtro lá dentro. Pá, pá lindo. Eu adorei, bicho. Finalizando aqui mais um vídeozão. Graças a Deus, né, meu amor? Obrigado, senhor. Minha amor, tem alguma coisa pra falar? Um beijinho, dúvida. Não, você tô falando. Eu não. Eu hum. não importa muito. Tem alguma coisa pra falar? Um abraço pra alguém? Um beijo pra minha mãe pro meu pai e pra você. Isso aí. Quero mandar <risos> um abraço pra todos vocês que tem acompanhado a gente. É isso com todo aí. Todo carinho. Nunca se esqueça de comentar. Porque a gente então, lê tudo, dúvidas, tenta responder tudo. A gente lê tudo, as dúvidas de vocês. Caramba, que pombinha bonita. Ah, avô. Além, a gente lê todas as dúvidas de vocês. Através disso, a gente vai. Que nem esse vídeo mesmo, né, amor? É. Esse vídeo foi gravado por quê? No vídeo do cash-tank ficou muitas dúvidas. Ficou. Então a gente resolveu gravar outro. Certo? E nenhum cash-tank é igual ao outro. Nenhum. Esse foi feito totalmente sob medida, vocês viram? Totalmente pro carro. Se ele for querer um, mais pra frente colocar duas bombas, por exemplo, já vai ter que fazer outra, outro divisor, outro tudo. É isso aí. Então cada projeto é um projeto. E por isso que se chama projeto. Né, amor? É, porque é projetado, projetado pensado. Se ele tirar desse carro pra pôr em outro carro. Não dá. Até dá, mas vai ter trabalho. Por Algumas quê? Porque coisas. não foi a pessoa que fez. Certo? Certo. Então é isso. Pera aí, amor. Ó. Tira a print aí, pessoal. Ai, meu Deus. Você... Essa bela imagem. Para vocês, <risos> colocar de capa de tela do seu celular. Tirou? Tchau, tchau. Fiquem com Deus, viu? Um abraço. Um beijinho do Beijinho. A todos vocês.